Agora vamos para a categoria Aprendizagem e Educação. E para entregar o prêmio ao vencedor da categoria Aprendizagem e Educação, convidamos ao palco o senhor Marcelo Souza, presidente da ABRAD, Associação Brasileira dos Agentes Digitais. O vencedor da categoria Aprendizagem e Educação é o projeto... Surdo para surdo. O Surdo para surdo é uma plataforma de ensino em Libras, língua brasileira de sinais, online, dando acesso à educação em Libras com tutores surdos. Por meio da plataforma online, a comunidade surda pode ter autonomia para transformar o universo da educação e, em Libras. A plataforma conecta o surdo que quer aprender com o tutor também surdo, que oferece aulas particulares na sua própria língua de sinais. Então, convidamos ao palco para receber o prêmio representante do, os representantes do projeto, o senhor Anderson Gomes. Bom, primeiro, eu me sinto muito lisonjeado de estar representando dois amigos meus, aqui a Fernanda e o Robson Mafra. É, esse projeto é um projeto muito importante. E eles mandaram aqui um discurso, eles estão vendo a gente online, ali pela transmissão, ao vivo. Tá? Então eles disseram assim, agradecemos pelo reconhecimento e pelo prêmio. Estamos muito felizes por fazer parte desse momento. Esse prêmio nos dá força para continuar lutando pelo direito de educação em língua de sinais. Sem língua de sinais, o sumo não é igual. Muito obrigado. É isso. Agora vamos para a categoria Ambiente e Energia Verde. E convidamos ao palco para entregar o prêmio o senhor...